junto da Comissão Eleitoral, mas eh, foi contestando a contagem em diversas mesas. Eh, esse elemento de contestação acaba por eh, não figurar eh, no relatório final da Comissão Eleitoral sobre os eh, resultados das eleições em Angola, porque, entendeu, o Presidente da Comissão foi apresentado fora de tempo. Mas o eh, passo a seguir, eh, tenho comigo a Vice-Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, boa tarde, eh, o passo a seguir é eh, contestar no Tribunal Constitucional. Antes, muito boa tarde uh, e obrigada pela oportunidade que a CNN Portugal está a dar, uma coisa que infelizmente os órgãos de comunicação social de Angola não permitem que todos os concorrentes possam ter de igual forma uh, acesso à comunicação social para poderem apresentar uh, a sua versão dos factos. Ora bem, o que aconteceu foi que na ata de, uh, de apuramento uh, definitivo o presidente da Comissão Nacional Eleitoral não aceitou que o nosso mandatário apresentasse a sua reclamação ali. E, portanto, houve uma obstrução no sentido de, na ata uh, de apuramento definitivo, aparecer uma reclamação da UNITA, porque ele não permitiu que isso acontecesse. Uh, Ato contínuo, nós vamos uh, reclamar, vamos re, uh, fazer recurso ao contencioso uh, eleitoral junto do Tribunal Constitucional. É, a UNITA, no, no comunicado que divulgou logo a seguir uh, o resultado final, indicava que este recurso poderia ter efeito suspensivo. No tribunal tem essa indicação de que poderá ser suspenso até haver uma decisão, o resultado das eleições? Claramente uh, o tribunal uh, é um processo que é rápido, nós temos 72 horas para reclamar e depois o tribunal também tem outras 72 horas para decidir o processo uh, e depois então uh, temos o resultado final uh, das, dessas eleições. Mas o mais importante uh, nas reclamações que nós temos são os votos que a UNITA reclama, sobretudo uh, uh, em círculos eleitorais onde há um número uh, elevado de eleitores, como é o caso de Luanda, uh, como é o caso de Benguela, como é o caso da Uila, como é o caso de, de Cabinda uh, e também uh, as reclamações quer do PRS nas Lundas, quer da Casa CE uh, no Zaire e em, em outros, outros círculos provinciais eleitorais. Tudo a a isso UNITA traz... fez, uma, fez uma contagem paralela. Uh, tem condições para dizer que ganhou as eleições ou apenas que este resultado não está correto? Eu posso lhe dizer que este resultado não está correto, o MPLA não ganhou com uma maioria absoluta. Mas a UNITA também não ganhou as eleições? Uh, o que eu posso dizer é que, de acordo com aquilo que nós temos nesse momento, uh, é decisiva a, aquilo que o Tribunal vai ver de acordo com as atas que nós vamos entregar e sobretudo uh, o quarto uh, deputado que nos é devido uh, ao nível do círculo eleitoral uh, de Luanda que permite ao círculo nacional mais deputados do que aquilo que nos foi concedido e isso retiraria a maioria absoluta ou MPLA. Muito obrigado, Dr. Wemba, Vice-Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, com esta informação. No momento, a UNITA vai enviar o um processo para o Tribunal Constitucional, ainda dentro do prazo legal. O Tribunal terá depois 72 horas para decidir sobre o resultado final, segundo a contagem da UNITA, e este dado é importante, o MPLA não terá maioria absoluta, mas o movimento do Galo Negro não reivindica a vitória nestas eleições, para já, aguardando a decisão do Tribunal.